Rapaziada, vem aqui eu vou falar pra vocês, viu? Filé, eu tô muito roia. O peixe tá dando uma patinada na embreagem, tá travando o freio. Imagina que perrengue que eu tô passando. É, a altura da cidade está lá. Vencendo o morro aqui. E o povo passando aqui embaixo. Que vai lá e passa naquela rampinha lá que eu quase caí, vocês, viu? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê um apoio pra gente aí, faça parte da família TGS na Trilha Participe também das redes sociais TGS na Trilha E lembrando também, se você quiser participar aí da, do grupo do Whatsapp da família TGS na Trilha também Vai estar aparecendo na descrição aqui no vídeo no, Na descrição do vídeo vai ter o link pra você acessar E fazer parte da família Lá o pessoal é gente boa, bacana Tem curte moto a família é uma só. Entre a árvore e o. Mano, eu dei uma imprensada na árvore ali, pô. Devo? Não, imprensada na, na canela aqui, sim. Entre a árvore é a, a e o estribo. Puta que pariu, que dor que tá cara na minha canela. Não tem galeia. Meu, pai curva não tem galeia. Ah. Seguinte, rapaziada. Vamos descer agora. Vou uma primeirinha aqui. É então, um sabão. Não queria, mas vou ter que usar o freio. Olha. Olha o nível. Já. Opa! Já quase deitei! Olha onde a moto vai. Ah, eu não vou. Vou ter que sair fora da trilha. Te fui, obrigado. Obrigado. Pense no roia, cara. Oh, roia! Oh, roia! Oh, vida dura do roia! Não, para ajudar, para ajudar o roia vem pro lado errado e, e pega justo uma parte de, de espinho, né? Poxa aquela vida, rapaziada do céu! Que eu subo, que troço. Esperar você descer, eu vou por aqui. Rapaziada do sol. Tá lisa, moço. Esperar você descer, eu vou descer por aqui pela vez. Vou descer por aqui, esperar você descer. Ó, entrou uma raiz na tua roda. Nossa. Quase que eu fui pra outra. Tia. Rapaziada. Que medo que deu, velho. Olha só. Olha a altura. Rapaz, draseado. Só eu que vim por aqui? já deu ah. é todo santo todo Santa ajuda, né? Vamos ver subir. Rapaz, isso é o que enrolada que deu de raiz, hein? Puxa, a CRF não subiu, eu não sou. Ah. e aí, irmão, ah. Esse aqui é 200, mas tá empatinando em breve. Ah, que subida foda, cara. Agora que eu vejo que eu sou ruim pra caralho. Ó, ó os dois subiu o sozinho. sozinho Aralama, caralho! Ó, o pessoal de Aralama lá. Aralama! De Araputi. Mês que vem, aí tamo lá, hein. Só falar que eu não ando de moto, tá aí, ó. Mês que vem? Mês que vem. 8 de 9, exemplo, tamo lá, hein. Quem quiser comparecer prestigiar lá, tamo junto. Tamo junto. Bora! Olha que vista linda, Santo Antônio da Platina, nossa é bonita demais. E vamos torar o pau.